Há quem já tenha começado o corta-mato. Mas ainda vai a tempo de ver. Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo. Em direto de Monforte. Dia 18 de Março, na RTP2 e RTP3. Este programa é patrocinado por Monforte, um conselho por descobrir. Delta Cafés, o café da sua vida. Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Ferti Prado. Soluções para uma pecuária sustentável.